Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estou aqui no condomínio Capão Ilhas Resort e eu quero te mostrar essa casa incrível de 320 metros quadrados, 5 suítes, mobiliada, decorada, automação, banheira master com hidro, Gente, a casa é sensacional. A arquitetura contemporânea moderna, concreta aparente, LED, vista para o lago, automação. A casa já tem até câmera instalada, meu caro. E tem condição facilitada de pagamento. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Fica comigo nesse vídeo incrível que eu separei para nós, para você, né? A sua casa aqui na Praia de Capão da Canoa. Vem comigo? Então, gente, olha só que interessante, tá? Esse é um sobrado de apenas 320 metros quadrados, mas é muito aconchegante, essencial, moderno, contemporâneo aqui, né gente? Totalmente mobiliado, decorado, fachada linda, preta com LED, concreto aparente, madeira, parede verde ali nos fundos. Maravilhoso aqui, gente. Ó, na entrada já temos aqui a subida, tá, da garagem para dois carros coberta com pedra ferro aqui, gente. Ó, isso aqui chama-se pedra ferro. Ali na entrada umas dormentes também, gente. Ó, jardim de inverno, paisagismo lindíssimo, maravilhoso. Só para você ter uma ideia, aqui a porta de entrada ela é com digital, gente. Ó. Você cadastra ou oh, não deu. Vamos ver. <risos> Cadastro, o seu polegar ali, você pode estar tá abrindo a casa, isso nós vamos cadastrar você proprietário, né? Hoje nós vamos entrar pelo ladinho aqui olha só, gente, concreto aparente, ó lembrando que para fazer esses detalhes no concreto, gente, é muita mão de obra qualificada, porque isso é o detalhe da madeira, gente, todos esses desenhozinhos são as madeiras, olha que legal, né? e aqui a gente tem uma parede verde, gente, ó deixa eu te mostrar, vamos botar a mão aqui, não é planta carnívora, ó elas são artificiais, tá gente? Mas deu um charme aqui pra casa, lindíssimo. Aqui do lado tem uma passagem, ela não encosta aqui, nem do lado de lá. Tem uma passagem ali, a é Casa do Gás. Lá atrás tem um depósitozinho, vou te mostrar. a Entrada de, de serviço também por aqui. E agora vem comigo então, que eu quero te mostrar aonde você vai morar esse ano 2023. Então quero dizer pra você... Seja muito bem-vindo a sua casa aqui em Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort Antes de começar a apresentar a casa, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal E agora eu quero te falar um pouco do condomínio, tá? O condomínio Capão Ilhas Resort fica na praia de Capão da Canoa, 120 km da capital Porto Alegre É um condomínio com todo o serviço de náutica, você pode ter jet ski, lancha aqui tem um clube na beira da lagoa, você pode acessar as lagoas que, na verdade, é um outro charme da nossa praia. Nós estamos praticamente numa ilha entre o mar e a lagoa. E pela lagoa você pode, óbvio, acessar o mar também por outros canais. Gente, olha que escada linda isso aqui, gente. Olha que demais. Isso aqui branco é concreto e por baixo aqui, gente, ó. E os degrais, degraus <risos> são de madeira, gente. Revestido com madeira, são concretos ali também embaixo, lindo, maravilhoso, cara, que arquitetura moderna, junto aqui, né, um clássico, escada de madeira, na né, escada espiral, com escada de madeira, aqui embaixo nós temos já aqui uma poltrona, uma salinha de leitura, vamos dizer assim, né, uma salinha de redes sociais hoje em dia, todo mundo até tá lendo pelo telefone, pelo tablet, e olha só que interessante, tá gente? Aqui já na de cara, tomada Keypad com botãozinho, aperta um geral, a casa abre totalmente automatizado. Você aperta um botão, ela abre. Isso aqui é o aquecimento do piso. Aliás, o piso é lindíssimo, tá gente? É um piso polido, um por um, tá? Junta seca. Aqui a gente tem uma lareira a lenha, revestida de pedra-pau. Essa pedra aqui é linda, maravilhosa. Parece uma pedra-madeira ou pedra-pau, chama aqui. E a churrasqueira, a churrasqueira, a lareira, ela tem um granito revestido aqui, gente Que é um São Gabriel escovado também, ó. Isso aqui, meu cara, é pedra por pedra que é colocado aqui Isso aqui fica lindo Coloca o seu televisor aqui, Deixa eu te responder a tua pergunta Não tem problema, não vai esquentar seu televisor A não ser que você vai ver tela quente Daí, isso que <risos> Ah, tô brincando, tá, gente? Olha, olha só Aqui tem duas poltronas, gente Olha o tamanho dessas poltronas E elas giram, gente, olha só seus filhos vão ficar girando o dia todo aqui brincando, né? Duas poltronas aqui um armário aqui. Pé direito alto. Olha que lindo, gente. E olha aqueles lustros diferenciados lá. Olha que top, gente. Parece lustre em nhoque, né? Que coisa, né? Gordinho já pensa em comida. Olha só, gente. Aqui uma mesa de jantar. Lindíssima, maravilhosa. Para oito pessoas aqui. Olha só, te mostrei uma sala linda, uma sala de leitura, mais as poltronas ali, uma sala de jantar, uma mesa de bilhar, tá vindo pra cá, a casa tem que ter mesa de bilhar de gaúcho aqui, mesa de bilhar aqui tá vindo, mais a, a cozinha lá, gente, mais a cristaleira aqui, 320 metros, você viu quantos ambientes tem aqui? Ó, ali tem um piso aquecido dessa área aqui, tá gente, ela é bem distribuída pra não precisar ligar um onde você não vai usar pra não... Gastar energia e por falar de energia, a casa já tem espera para placas fotovoltaicas, tá bom, gente? Uh, então aqui a gente tem uma cristaleira, um espelho grande, duas cervejeiras aqui, Eletrolux, tá, gente? Ó, pra você guardar a cerveja seu vinho aqui maravilhoso. Vem aqui no cantinho, gente. Olha que living sensacional, né? Então tem embaixo da escada o ambiente, a sala 2, a jantar 3, jantar ou almoço, você que decide, né? 3, essa parte aqui 4, mais o bilhar aqui 5, mais a sala de cozinha ali. Gente, tranquilamente 5 ambientes, até 6 aqui. E olha só os fundos da casa, gente. Uma varanda linda, maravilhosa, com pátio aqui, gente. Ó, com espaço, se você quiser botar uma piscina em concreto, tem. O lago está aqui, essa é a quadra principal. E essa posição solar é uma das minhas preferidas. A frente da casa é para o sul, que pega, pega o sol da tarde. E os fundos é para o norte, onde você bota a piscina com vista para o lago, o sol o dia inteiro. O sol nasce lá e se vem até que assim. Não, gente, você não viu uma casa de Minecraft, parece, né? Olha lá, casa diferenciada, né? É uma arquitetura mais que moderna. É extraterrestre. <risos> não, tô brincando, tá, gente? A casa é diferenciada, tá? Uh, olha só, gente, ó que linda essa fachada aqui. Concreto aparente, lá em cima também, LED também, gente, ó, de noite essa casa aqui é linda demais. E aqui do lado tem mais um paisagismo, aqui que já protege um pouco a privacidade, se você botar a piscina. Aqui tem mais umas dormentes, mais um depósito aqui, espera para chuveiro, arandelas aqui em toda a parte da casa também. É Reboco de casquinha, que a gente fala, né, um reboco riscado, que madeira. Casa sensacional, gente. E, e o proprietário está vendendo essa casa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar nosso site. Ele estuda um parcelamento direto com ele, meu caro. Isso é demais. Ó, embaixo desses úteis aqui vai vir, então, a mesa de bilhar, tá? Quando você vier buscar a chave da casa, já vai estar aqui. Olha que ilha mais linda. Sensacional, gente. 2, 4, 6 poltronas de couro. Lindíssimas. Olha só, gente. Bacana, né? Diferente. Aqui a gente tem, tá gente, uma ilha toda de mármore aqui, um fogão por indução. Olha que legal, não precisa de gás, a casa é... casa moderna, né, gente? <risos> tem gás, tá gente, tô brincando, mas aqui é um fogão por indução, tá gente? Aqui a gente tem uma calha, tá? Que isso, vai servir pra você colocar, ou pode ser uma champanheira, coloca gelo, coloca champanhe. Ou coloca alguma coisa aqui que você possa usar. Alguém pode me dizer, me informar como seria melhor usar isso aqui. Aqui em cima já tem o Exaustor com o Metalon aqui também. Que mistura industrial com residencial. Aqui a minha esquerda, gente, uma churrasqueira. Olha só, tem, tem uma porta aqui maravilhosa, gente, eu... ó. tem espaço para chapa ali. É revestida, olha só que interessante, é revestida até lá atrás com São Gabriel escovado, gente, ó é outro capricho, olha o detalhezinho só aquele detalhezinho ali gente é um pedacinho que foi colocado perfeitamente ali gente e aqui meu cara, você também pode colocar um televisor, Ó, tem a espera aqui, para você ver os vídeos do corretor da praia ou ver os gols do Grêmio né ou do Palmeiras de São Paulo, não sei <risos> Ó, aqui a gente tem a torre quente, forno, micro mais armários aqui, mais armários ali, mais aqui embaixo também mais duas gavetas grande aqui uma geladeira da LG aqui, gente, Eficiente Energy Saving, ó, eficiência na energia, linda, maravilha, vamos abrir isso aqui, cara, tô curioso, nem sei como é que abre isso aqui, ó, aqui ó, não, aqui, <risos> ó, olha o tamanho disso, meu caro, hum, a é, geladeira vence na vida. Olha só, aqui tem um detalhe, tá, gente ó, tem um potezinho aqui, ó, ó, aqui é termostato para você ligar o aquecedor de piso. Uh, aqui tem mais armários na área de serviço. Aqui vai os Junker tá, para você colocar água quente. E essa porta acessa a rua que eu te mostrei lá no início do vídeo. Agora vamos conhecer então aqui a suíte terra. Ó, vimos aqui. Olha que lindo, gente, isso aqui. É uma capa de revista. né? Olha só, aqui o lavabo, gente. Olha que bonito esse lavabo diferente, né? Isso aqui é um cinza, acho que é um cinza escovado. Aqui, gente, um espelho meio de forma assim, né? E olha só, gente, que legal isso aqui. Gente, é um piso, tá? Cara, é tão perfeito que eu não vejo nem emenda. Parece que é um por um de cada exáguo um desses aqui. Que legal, né? Uh, aqui, gente, então, é a primeira suíte, a suíte terra, a suíte que a gente chama a suíte do vovô, da vovó, né? Pode ser a sua suíte, sem problema nenhum. Aqui, então, é um branco absoluto, a torneirinha dourada. Ali também, gente, ó, o, o box com os detalhes dourados, chuveiro também, dourado, com nicho lá atrás. Aqui a gente tem uma cama de casal, a cabeceira aqui é estofada e com MDF, ó, estofadinha, MDF aqui atrás inclusive tem um led aqui meu cara que eu não descobri mas até você vir eu vou achar ele. <risos> abertura automatizada aliás a casa é toda automatizada com apenas um clique você abre a casa e aqui gente ó um guarda-roupa duas portas para você poder trazer suas coisas para cá e ficar de boa aqui é bastante espaço gaveta e agora vamos acessar a suíte lá em cima tem um detalhe para você que eu não te contei no começo do vídeo que eu vou te falar a casa possui um home office e um cinema, ou um cinema home office, ou um home office cinema. Vem cá, vamos subir em cima, olha só. Escada bem macia, bem leve, gente, ó, dá para subir falando à vontade, não cansa. Que legal, gente, que escada maravilhosa, linda, hein? Sabe que madeira é arte, né? Então, arte é madeira, artesanato, né? Olha esses lustres aqui, gente. Me diz, o que, que não parece isso aqui? Parece um champignon, umas azeitonas sem caroço. Alguma coisa assim. <risos> Ó, olha só, gente. Ah, não te preocupa, tá? Que ali tem uma cortina, você aperta o botãozinho, ela desce ali, desce aqui também. Foi aberta na automação pra gente acessar o imóvel. Aqui também tem outro, é um status. Aquecimento do piso aqui. Vou te mostrar essa suíte aqui primeiro. Vem cá. Olha só, aqui também para aquecer o piso daqui. Aqui então, uma cama de casal. Cabeceira estofada também, gente, ó. Olha só. Guarda-roupa, duas portas. Grande aqui. E olha só isso aqui, gente. Aqui tem uma, tem uma abertura. Que ela é vidro do teto ao chão. Do chão ao teto, ó. A gente dá aquela sensação de amplitude. Tela mosquiteira tá aqui. E tem mais um espaço. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Mais um espaço de uma floreira aqui, gente, ó. para você plantar aqui, olha que legal, plantar aqui alguma coisa. Os passarinhos vêm cantar aqui na janela para você. Que ventinho bom maravilhoso que tá tendo aqui. <risos> ó, a telinha mosqueteiro, vem mosquito. Mosqueteiro, mosquiteira ou anti-mosquito. Ou anti-insetos. <risos> anti ó Aquilo ali espera para ar-condicionado split, tá? Aqui então, gente, o banheiro da primeira suíte Meio parecido com o outro Detalhezinho tudo igual, praticamente Lá em cima tem um nicho para botar alguma coisa lá Gente, esses, esses lustros aí estão me dando até medo Mas tá bonito Olha só, acho que aqui tem um espelho né, Que faltou prego para nós colocar pendurado aqui <risos> É assim mesmo, tá gente? Decoração, tá? Uh, olha só gente, que legal esse living, ó Pé direito alto você viu que 320 m dá pra fazer muita coisa? Aqui tem, acho que é uma rouparia, deixa eu ver uma coisa. Ah, aqui ó. É uma rouparia, gente, ó. Aqui, acho que abre do outro lado aqui. Ó, só uma mágica. Um clique. Aqui tem um CD também das caixas de, de TV. Você pode estar guardando as bebidas escondidas aqui também, porque aqui tem mais um frigobar, gente, ó. Olha que bonitinho, é novo, mas parece velho. Ó, que legal, né? Ó, aqui a gente tem... Mamãe d'água e o Lula. É o Lula e mamãe d'água, um polvo, não sei. <risos> aqui. E olha só, gente. Então vamos acessar a segunda suíte. Essa aqui que eu falei pra você. Pode ser um home office, pode ser um cinema, mas na verdade é uma suíte que foi transformada. Aqui está o banheiro dela. um banheirinho mais pretinho. Aqui a gente tem então um sofá, um sofá bem diferenciado, bem bacana, bem legal mesmo. Olha o detalhe, parece de couro, mas não é. Guarda-roupa, quatro portas aqui e coloca o televisor aqui. Agora eu quero te mostrar as duas suítes aqui dos fundos, que dá vista para o lago, que são muito lindas. Olha só. Aqui, então, seja bem-vindo à sua suíte aqui na praia de Capão da Canoa. Aqui nós temos duas cubas. Torreinha dourada, aqui espelho, três portas aqui também, um box grande gente com um nicho grande, detalhe dourado, chuveiro dourado, olha tudo combinando com você. Você merece todo ouro, toda riqueza, né? <risos> ó, aqui tem um close gente ó para você guardar suas roupas, ó, bastante espaço, pode trazer bastante roupa, não tem problema. Ah, aliás aqui faz frio no inverno e é quente no verão, tá? Tem todas as estações bem definidas. E essa aqui é a suíte. Olha que cama linda, gente. Cabeceira estofada. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Os lustrezinhos aqui. Aqui também. cabeceiro tá aqui. E aqui atrás, gente, olha só. Olha essa vista que você tem aqui do lago, gente. Olha que vista linda pro lago. Sensacional, né? Quando eu comecei a gravar o vídeo, o pessoal tava saindo aqui das obras aqui do lado. Aliás, aqui o Capão Williams é um canteiro... Multi universal de obra, né? Tem muita casa aqui sendo construída Aliás, você é investidor, procure a gente Nós temos um terreno maravilhoso aqui para você construir e fazer uma casa para venda Então, quando eu comecei, o pessoal tava em obra Agora foram almoçar, tá um silêncio, gente Tá tão bom aqui de gravar agora Ó, olha só Aqui a gente tem, então, um lugarzinho para você colocar joia para você se maquiar, né? A gente tem uma penteadeira que fala, né? Espelho aqui com LED Temos um mini camarim aqui, né? eu não achei o botão para acender esses leds do espelho aqui, mas quando você vir eu acho. <risos> Ó, olha só, tem muito botão, close, close, switch, off, persiana, vou apertar aqui na persiana. Não baixou, deixa quieto, acho na automação. Olha só, aqui então é a sua suíte master, seja muito bem-vindo à sua suíte master na praia de Capão da Canoa. Aqui a gente tem, gente, olha só que legal, ó, deixa eu fechar aqui, tem um espelho, tá gente, aqui, e a gente abre ele e ele dá acesso diretamente ao seu closet aqui, olha que lindo, gente, muito espaço, tem que trazer muita roupa aqui, mais uma penteadeira com espelho com LED, muito espaço, que eu cabide para você, meu caro amigo, homem, botar seus ternos, ou ali, pode ser ali também. Lugar para sapato aqui não falta. Aqui também. Ali para você guardar suas meias. <risos> eu já tô vendo onde é que eu vou guardar minhas coisas aqui. Já estou tô, já tô imaginando para você, tá bom? Ó, isso aqui é só o close, tá? Olha que cama mais linda e aconchegante. pode dizer que não parece uma cama da rainha, gente. Linda, maravilhosa, né? Esses lustres aqui, branco douradinho, com branco por trás. Ficou lindo, gente. Olha só. Bom, isso aqui é detalhe de gesso, tá? Tem o um nome certo disso aqui que acabei me esquecendo Se você souber, diz pra mim, tá? Olha essa cabeceira aqui, gente, ó Muito estofada, linda, maravilhosa Vista pro lago ali, o televisor vai aqui Ali a gente tem uma vista pra beira de hidromassagem Vou te mostrar por aqui Aqui é cuba, duas aqui, gente, ó, é do casal Toda de quartzo branco também A em aqui Aqui também tem dois espelhos com LED E olha que bonito isso aqui, gente Olha que demais, parece neoclássica Isso aqui, gente, essa banheira De imersão, lindíssima Ali você abre e enxerga o lago Aqui você enxerga o seu cônjuge <risos> Linda, maravilhosa, né gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra te mostrar Olha só O vidro aqui, ele é, ele é boreal, então Fica trancadinho E você pode estar tomando banho aqui, sem problema nenhum Ninguém vai te ver Porque é por baixo aqui, né? Dá até a taça aqui com vela Falta só aqui o vinho, o espumante pra você. A gente providencia. É só você agendar, marcar com a gente. Vim buscar a chave que vai estar tá tudo pronto. Presente pra você dar pra sua esposa. O né? que, que você acha? Eu quero finalizar esse vídeo aqui. Mostrando essa vista maravilhosa aqui do lago. E quero te dizer. Se você tem um imóvel à venda. Fale com a gente. Pode aparecer aqui no canal. E muito obrigado por mais... Um vídeo que você viu até o final, Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê saúde, te dê muita paz, prospere seus negócios. É o meu desejo, desejo da nossa equipe. Um grande abraço, ao seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.